Nós estamos no aeroporto de Aragaças, onde está acontecendo o segundo Aerogarças. Neste momento, ao fundo, você está ouvindo o hino do aviador. E nós vamos conversar um pouco com o Felipe, da Escola de Pilotos, que está organizando este evento. Muito importante, é o segundo que acontece. Bom dia, Felipe. Quantas aeronaves mais ou menos nós temos aqui hoje? Bom dia, Ireneu. Ao longo do final de semana, nós tivemos a presença de mais de 50 aeronaves aqui no segundo Aerogarces. O evento está sendo um sucesso, graças a Deus. É. Hoje no pátio, nós devemos ter em torno de 40. 30, 40 aeronaves, que algumas já foram embora. São pilotos de vários locais do Brasil. São pilotos de vários locais do Brasil. Por exemplo, essa aeronave aqui, esse Cessna 180, é de Cacilândia. Essas aeronaves aqui, tirando essa aqui, que é a aeronave da Escolinha aqui, ó. Essas Cessna 150 são do Aeroclube de Goiás. Aquele Paulistinha que tá ali na ponta, né? Ele é daqui de Barra do Garça. Tem a aeronave de Goiô-Ere no Paraná, temos a aeronave de Água Boa. Então a gente está tendo a aeronave de todos, é, de todos os locais. Olha, o RV-10 saindo ali, ó. Certo. a exibição a todo momento? Ah, nós ontem nós tivemos mais, hoje, hoje nós estamos no início do dia, mas estamos tendo a exibição todo o tempo aqui, voos rasantes de aeronaves, paraquedismo. Vamos na aeronave do paraquedismo ali? Certo. né? Estamos, estamos tendo paraquedismo, então o evento está um sucesso. Né? As pessoas estão comparecendo, né? vale ressaltar que o evento é sem fins lucrativos, a gente não está ganhando nada, a gente não cobra entrada para ninguém, né? e graças a Deus está sendo um sucesso total. Essa aqui é a aeronave do paraquedismo. Ontem, se não me engano, nós tivemos cerca de 5, 6 lançamentos de paraquedistas, é, e alguns alunos iniciantes né, Fazendo o primeiro salto Saltando sozinho é Porque teve um curso que foi ministrado aqui Na nossa escola de aviação A gente entrou em é, Conseguiu um contato Com o pessoal da Federação goiana de Paraquedismo né, E eles Perguntaram se não tinha como Dar o curso aqui né, e A gente pegou e abriu as portas para eles Eles deram o curso aqui, então tá sendo bastante interessante O parte agora já está até meio que lotando. Ontem, 5 horas da tarde, creio que tinha umas 2 mil pessoas nesse pátio aqui, Irineu. é bastante bonito. E a escola que funciona aqui em Aragaças... Vamos pegar a saída daquele, daquela aeronave ali vamos mostrar para os nossos telespectadores. A escola que funciona aqui em Aragaças, ela tem quantos alunos? É bem movimentado? Uh, graças a Deus nós temos tido um movimento muito bom a nossa aeronave o Cessna 150 vamos lá nela vamos você quer acompanhar a saída primeiro sim vamos é, então depois a gente vai lá nela correto é o, a aeronave nossa o Cessna 150 né ela tem voado bastante tem tido alunos o tempo todo né nossos instrutores são bastante capacitados nós temos o Túlio o Daniel né que já são instrutores há um bom tempo entendeu tem uma experiência vasta então graças a Deus o movimento tem sido bastante né? tem sido muito Sim. né nós temos curso teórico também correto né? e é. ah, tem Mas um detalhe compara. que os pilotos que estão participando aqui vão receber um manual então nós estamos proporcionando para os pilotos que estão passando aqui é, esse esse almanac Pilot Help entendeu? ele vai ajudar é, todos os pilotos né a terem mais informações sobre alguns locais. Por exemplo, nós temos informações sobre aeródromos de todo o país. Por exemplo, dá um zoom na, ban na bandeirinha que Essa aqui é a bandeirinha de Minas Gerais, entendeu? Então nós podemos ter informação de todos os aeródromos, né? Os aeroportos que são... que... Estão homologados e registrados aqui no Brasil É bastante interessante né? Certo Então todos os pilotos que estiverem vindo para cá Que estiverem né, participando da nossa palestra né, Que a gente vai estar tá juntamente Vai ter uma palestra com... agora? A gente vai ter uma palestra agora Quem vai ministrar com essa palestra? O pessoal da Infraero Eles vão ministrar uma palestra sobre fraseologia e afins E outra sobre planejamento de voo né? Porque existem algumas regras na aviação civil que elas vão mudando Entendeu? Como se fosse uma emenda constitucional, né? Aí o pessoal eles vêm dão uma instrução bastante interessante, né? Então esse aqui o Aerogars era um momento oportuno para a gente poder estar tá passando essas mudanças para os demais pilotos, né? Para que a gente tenha uma aviação civil cada vez mais segura, mais organizada, né? Então o Aerogars também se preocupa com isso. Então foi bastante interessante, né? E a gente proporcionou isso aí, correto. É, vai ter alguma outra programação além da palestra? Então? É, alguma homenagem? Alguma coisa? Não, não. A principal programação, né? É, foi ontem. Ontem nós tivemos um almoço aqui para os pilotos. Que estavam presentes aqui, Uma né? Uma confraternização. Tinha assim, quantos pilotos, mais ou menos. Nossa! <risos> pilotos, eu creio que tinha uns 100, 120 pilotos aqui. para mais, para mais. Porque, né, nós temos aqui pessoas que são pilotos de instrução, nós temos pessoas aqui que já são pilotos brevetados pela Agência Nacional de Aviação Civil, né? Então, é um evento bastante interessante. Né? É fora os familiares dele, entendeu? Tipo assim a gente se preocupa muito com família aqui, entendeu? Sabe? É. Então certo. um local bastante interessante se você trazer a sua é família, entendeu? É. Então foi uma festa, LV10. foi. Graças a Deus foi uma bênção. Quatro pessoas. Correto. E já está tudo organizado para o terceiro anualgar ano que vem? Ah, já está. A gente Acabou esse Aerogarças, a gente descansa um pouquinho e já começa esse a planejar é o ano que vem. Que vem muito, porque o nosso objetivo é fazer uma avião, festa cada vez melhor. Um porte, então, que haja o terceiro Aerogarças já. Muito boa, né? certo. E, e a gente já conta com sua presença, o material, entendeu? No ano que vem, o composto, né? e, já e um convidando um né? para né? final é de semana alto, todo, para almoço no ano os que os vem, vem aeronaves... entendeu? Então você já está bastante convidado, já está feito o convite é através vez vez do segundo Aerogás claro, para você ir, Correto. né? Correto. É, tem uma boa história de aviação, né? Tem, tem A Aviação é uma tem. aviação mais pesada. Uma história é bastante vasta. Diferente, é. Papéis, é. Aqui, ó. Vamos apresentar aqui o instrutor de voo da escola, o Daniel. Vamos é. <risos> Daniel. Beleza? <risos> <No> meu <caso>, R <risos> Vai lá, Aqui é onde a é palestra vai ser onde vai ser ali. Aqui. Uhum. aqui que nós vamos... Certo. Aqui estão os manuais que vão ser... Vão ser distribuídos aos pilotos. Foi colocado aqui em forma de um avião. Nós vamos mudar de posição aqui para pegar uma imagem. Os dois são um grande sucesso da aviação, dessa aviação de transporte pessoal. Oh, qual o horário que uma termina aí? aviação? Em, né? em torno de umas 6 horas, 6 e meia da tarde, nós já é bem estamos bem finalizando o ciclo de O que mais okay. prejudica...